pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim olha só sobrou esse tantão aqui de massa ó então eu resolvi fazer uma flor para a gente poder pendurar os nossos vasos na parede então no caso a flor vai ser um suporte para a vaso tá bom então vamos precisar desses ganchinho aqui ó desse ganchinho arame galvanizado e mais um pedacinho de arame fino para a gente colocar aqui ó a gente envolve aqui para quando a gente colocar esse aqui na peça, ele não correu o risco de sair. Assim, ó. E meia bola de isopor, tá bom? Então pessoal, vamos fazer, ó Uma bolinha. Uma coxinha. Thank <laughs> you. Aí aqui, pessoal, centraliza bem o meio, coloca a massa e coloca o miolo da nossa flor. Com um ganchinho. Vamos colocar aqui, ó. Esse outro. Para ficar mais bonitinho, a gente faz joaninha, faz quantas quiser, tá bom? Pronto, pessoal, fica assim. Agora vamos esperar por 24 horas ela secar na sombra para a gente lixar e pintar. Tá bom? Eu vou fazer mais uma. Aqui eu coloquei duas joaninhas, tá bom? Então só esperar secar. Até amanhã. Ó, oh, pessoal. Já secou aqui a peça. Tá bom? Agora vamos só lixar. Já lixei, agora eu vou é, pintar e também impermeabilizar, vou colocar 3 colheres de resina acrílica base de água de qualquer marca, estou misturando aqui ó, na tinta branca, vou fazer uma coisa só. Ó pessoal agora vamos fazer aqui esses vasinhos tá bom, vou aproveitar aqui esse vasinho de plástico, já furei aqui, já furei aqui ó, porque eu vou precisar deles para fazer outra coisa também, aí que acontece, aí eu vou aproveitar e fazer logo um passo a passo com vocês, e esse mesmo vasinho vai estar vai tá em outro projeto que eu vou fazer, logo mais aqui no canal, tá bom, aí vamos pegar aqui o arame galvanizado, certo? Vamos colocar aqui, ó. É isso aqui, ó. Vamos fica assim. Aqui temos uma meia velha, ó. Aí eu vou encharcar ela aqui nessa latinha de cimento para colocar no vaso. Pronto, pessoal, agora é só esperar por 24 horas secar na sombra, tá bom? Ó, pessoal, vamos pintar agora a nossa, o nosso suporte, a nossa flor, certo? Mas já adiantei aqui, ó, já pintei a parte do miolo, dessa cor pêssego, certo? E a joaninha, tradicional mesmo, vermelha com preto, ó. E agora vamos pintar a parte do olho. É só vocês me acompanhar aí agora Ó oh, pessoal, a pintura fica assim, agora eu vou esperar secar, tá bom? Pra poder invernizar, ok? E as tintas que eu usei, foi toda tinta PVA para artesanato. Mas vocês podem usar usando a tinta que vocês quiserem. E aqui o vasinho, ó. Vou colocar aqui, não vou pintar o vaso, porque eu vou fazer o trabalho com ele depois, tá bom? Mas fica assim. Vou colocar essa planta aqui artificial. esperar só secar para poder invernizar agora e finalizar eles. Ó oh, pessoal, ficou assim o resultado final, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado dessas flores que vai servir para você decorar também o seu jardim, colocar os seus vasos. E quem já gostou e ficou até agora, aproveita se inscreve no canal é, e ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado para outros vídeos que virão. Deixa um joinha, compartilhem esse vídeo nas redes sociais de vocês, convidem os amigos para conhecer o nosso trabalho aqui, Tá bom? E eu ficarei muito grato. Um forte abraço. Que Deus abençoe vocês grandemente. Beijo.